Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Matheus. E pessoal, hoje o vídeo vai ser bem curto. Eu vim falar sobre a volta do Girl Generation. Será que Girl Generation vai poder voltar? Mas calma aí. Quatro integrantes no Girl Generation? O contrato das meninas do Girl Generation. Sim, vocês, devem, vocês que são K-POPers já devem ter entrado no Instagram e visto que a Taeyeon, a Sunny, a Ryu e a Yuri renovaram o contrato com a SM Entertainment. Eu sei que agora eu tô falando muito da S&M Entertainment, mas eu tenho três vídeos falando sobre eles. E o assunto de hoje vai ser sobre isso, porque eu tava hoje no Instagram e eu vi que elas renovaram o contrato. Muitas pessoas estão achando que elas vão formar o grupo novamente, mas com quatro eu acho que daria bem certo. Mas como a Ryu, ela acabou de fazer o debut solo dela, que é deserto, e a Taeyeon também tá na vida dela de carreira solo faz muito tempo, eu acho que... Formariam uma subunit das quatro, dos Girl Generation. Eu sei que quando elas fizeram o aniversário de 13 anos, elas fizeram aquele coisa e tal. Mas não foi aquela apresentação, foi mais uma comemoração delas. Mas eu acho que o grupo não voltaria, porque as outras também deviam teriam que se contratar também. Mas elas estão conseguindo a vida delas com outras coisas. E o que é importante agora é que a gente dê muito amor pra elas é, não só pras quatro, a Taeyong, a Yuri, a Sunny e a Ryu Mas também pras outras E é muito importante a gente dar amor para elas E esse vídeo vai ficando por aqui Eu vim falar sobre isso Espero que você deixe o like aqui E não deixe esse vídeo flopar, ok? Então, você muito obrigado por assistir esse vídeo